macacos me mordam vamos dar uma olhada então aqui no Bitcoin e mercados galera e como é que a gente pode então se preparar para essa quinta-feira que a gente vai ter a divulgação do CPI tá todo mundo ansioso para esse dia eu vou comentar para vocês aqui agora nesse vídeo a minha estratégia comentar aqui também porque você não deve ser esse trader aqui tá vou apresentar para você esse trade aqui no vídeo de hoje para você conhecer, porque infelizmente a maioria das pessoas que estão nesse mercado operam aqui dessa forma. Então vamos dar uma olhada aqui pessoal, não se esqueça então de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve ativa as notificações, também participe aí do grupo do Telegram, Eu vou deixar os links aqui abaixo na descrição do vídeo pessoal. Então a gente pode ver aqui né, Spequentos ainda não perdendo esses, esse último fundinho aqui que ela fez, né? Mas bem próximo aqui de perder, né, galera? Tá bem complicado. A é, sp não consegue, não conseguiu manter essa alta aqui. Um, e aconselho também vocês virem, assistirem também aí o vídeo do professor Edgar. Quem não assistiu, assiste aí. Vou deixar o link aqui em cima, bem bacana aqui a análise do Professor Digar, tá? Mas pessoal, então o Bitcoin ele está aqui ainda numa situação, eu diria, é, muito boa ainda pelo pelo pelo que a pequeno está fazendo. Né? E outros mercados também, Bitcoin continua segurando nessa zona aí dos 19 mil dólares, é uma região né, extremamente importante, né? Eu comentei para vocês no último, último vídeo que eu acredito que o Bitcoin é, para ele voltar a subir a gente tem que buscar. Liquidez aqui abaixo, tá? esse vai ser um foco aqui um pouquinho desse vídeo e mostrar pra você porque a maioria das pessoas aí, traders, acaba perdendo também, uh, perdendo dinheiro aí no mercado, né? Então, é, na verdade, a gente tem algo no nosso cérebro aí, tá? Que eu vou explicar pra você um pouquinho aqui nesse vídeo. Obviamente, é uma coisa bem superficial, usando aqui um pouquinho de humor, tá? Então fica até o final do vídeo, vou explicar aqui para que você entenda que as pessoas acabam sempre shortando no, no lugar no lugar errado e também comprando no lugar errado, né? Como funciona é, o, o trading, aí, né? Então, galera, para mim, para o Bitcoin ter uma. voltar a subir, na minha opinião, ele tem que buscar essa liquidez aqui abaixo, tá? Acho que a chance maior, na verdade, é disso aqui acontecer, né? O Bitcoin fazendo esse rompimento aqui, né? Eu falei para vocês no último vídeo: cuidado com essa região dos 21 mil dólares, tá? Vou comentar para vocês sobre isso, porque aqui a gente pode ainda ter essa armadilha da região dos 21 eu tô realmente preocupado aqui com esse rompimento que a gente pode ter o Bitcoin fazendo exatamente isso tá eu tô avisando já sobre isso já falei para vocês no outro outro vídeo a gente dá essa subida aqui ó e todos os traders aqui esses traders aqui que eu vou comentar para você ó vão acabar então é, ficar interessados aqui em fazer compras né De operar esse rompimento tá e tá extremamente perigoso que a gente pode ter exatamente isso aqui acontecendo ó, tá então galera por que, que eu estou dizendo isso para vocês, né? Por dois motivos, né? Dois motivos. Eu já vi várias vezes isso acontecendo, tá? Várias vários, uh, subidas aí, né? A gente vê a subida, o, a gente tem um rompimento. Né? Antes do Bitcoin continuar caindo, a gente tem esse um pump aqui, ó. Uma subida, né? Pega a liquidez necessária e depois vende, né? No pior lugar. As pessoas compram o lugar, pior lugar possível e depois o Bitcoin né, devolve tudo. Né? A gente vê isso aqui em vários, vários momentos aqui ó, antes, antes de uma grande uma, descida aqui grande, a gente tem uma forte subida, né, pessoal? Uh, eu vi várias vezes acontecendo aqui, por exemplo, também aqui ó. Aqui foi, se não me engano, até um tem um rompimento aqui. Essa região dos aqui, ó, dos, uh, dos 27 mil dólares, se não me engano, foi por aqui. Tá, que eu acabei, inclusive, fazendo uma compra aqui e depois fiquei preso porque o meu stop aqui não foi posicionado em numa, numa, algumas exchanges. Então, a gente sempre tem essa subida forte antes de uma queda aí, tá, pro, pro, do preço. Né? Que a gente pode ver também outra, né? o caso de teve um pump forte antes de uma queda. Tá? Então, galera, tomem cuidado aqui, tá? Essa é a questão toda, a região dos 20 mil dólares, 21 mil dólares é uma região extremamente perigosa. Eu aconselho você. A ficar atento para você não ser pego nessa armadilha. Eu fiz um vídeo no canal aqui falando sobre essa armadilha, tá? Vou tentar deixar o link aqui em cima aí para vocês. É, e por que eu quero dizer isso, tá? Por dois motivos. Então a gente pode ver aqui, primeiro indicador de sentimento. A gente tem aqui o long short ratio aqui subindo muito forte, tá? Aqui em 3, com o Panthers que subiu mais ainda, galera. A gente já estava alto com o Panthers, subiu mais ainda, né? Então isso aqui uh, denota bastante risco aqui pra gente, tá? É. E isso não quer dizer que o preço não possa buscar essa região dos 20 mil dólares. Se a gente tiver um, um dump forte, a gente pode o Bitcoin subir, né, prevendo aqui o pior já subir para deixar, fazer as pessoas que elas comprem no pior lugar possível antes do preço cair, tá bom? E daí que vai entrar aqui esse trader que eu vou explicar para você aqui. Quem é esse trader aqui, tá? Então, galera, é, primeiro isso aqui é o indicador de sentimento. Depois a gente pode ver aqui nos, nos hitmaps de liquidação da, da BitMEX, a gente vê aqui, ó, BitMEX 21 mil dólares, eu comentei para vocês, também os pools de liquidação aqui do 12 horas, tá? Aqui a gente tão, tem o 12 horas aqui mostrando que tem liquidez formando até a região dos 15 mil dólares. Inclusive, ó, é o suporte do vídeo do professor Edgar Moraes, tá? Quem não viu aqui o vídeo do professor Edgar Moraes e mostrou que tem um suporte interessante nessa região dos 15 mil dólares. Achei bacana de ter visto isso, eu estou interessado nessa zona dos 15 mil dólares, também porque é a região do CPR mensal, eu falei ontem para vocês aí, são níveis ali dos, dos pivôs é, do, do CPR é, mensal, tá? então dê uma olhadinha no vídeo de ontem, quem não assistiu, vou deixar o link aí em cima também. E Então galera, essa região dos 15 mil dólares está formando bastante liquidez no 12 horas aqui para baixo, né? então a gente tem liquidez formando também nessa zona aqui dos 21, que já estava antes aqui ó, nos 7 dias, Bastante liquidez até essa região dos 20 mil dólares. Então o preço pode subir aqui, né, uh, fazer essa galera que está aqui uh, já no né, seu shorts aqui, tá ganhando dinheiro aqui, se acabar sendo estopada, até tá, inclusive nessa região. E depois a gente ter esse dump aí. Tá? Então olhando aqui também, inclusive de um mês, a gente vê que tem uma forte zona aqui dos 21 mil dólares e bastante liquidez até essa região dos 15 mil e 500 dólares. Tá? Então, eu já falei sobre essa madrinha aqui no mercado, de novo, não quer dizer que isso aqui vai acontecer, mas um, eu já vi várias vezes o Bitcoin fazendo isso, tá? Então tome bastante cuidado aí, galera, tá? Eu vou estar interessado em shortar nessa região dos 21 mil dólares e tenho certeza que a maioria das pessoas vão estar provavelmente fazendo o contrário. Pode ser que eu me dê mal, né, em relação aos demais, pode ser que eu me dê mal, mas eu já vi várias vezes aí uh, isso acontecendo, tá? E gosto de fazer o contrário da maioria aí tá e como o Bitcoin é como o Bitcoin me premei dá um me dá prêmios aí né é, quando eu consigo ver aí coisas além além que as pessoas estão vendo porque a maioria das pessoas acabam vendo só o gráfico né só o gráfico e, e aí que tá o problema tá galera então uh, só passando aqui no Bitcoin rapidamente esse gráfico aqui ó tá? essa região dos US 21 mil dólares aqui a gente tem aqui resistência no VPVR 21.200 aqui tá então tá então a gente pode ter esse rompimento aqui para cima antes de fazer uma queda tá tomem cuidado de novo aqui só passando para vocês os níveis do CPR mensal. Né? Então a gente tem aqui. Uh, até a região aqui dos 20.500 a gente tem resistência. Né? E depois aqui a região lá dos. Uh, a região aqui que a gente tem para o CPR aqui nos, níveis, nos níveis S1, aqui, S2 S3. A gente tem aqui, então, 17.50, uh, 17 depois aqui a região dos 15.500 dólares. estou bem interessado e me posicionar aqui nessa região dos 15.500, eu estou colocando ordens nessas regiões aqui, tá, galera, fazer compra. Uh, eu acho que o cenário está é, ainda ruim, tá? bastante ruim, eu acho que a inflação vai ser uma coisa que vai ser complicado de, de, de controlar. Eu fiz um vídeo aqui no canal também falando sobre a inflação, uh, porque eu acredito que vai só piorar com o aumento do taxa de juros, as coisas vão só virar uma bola de neve, né? vou deixar o link aqui em cima também para essa análise, acho que foi a mesma anterior aí tá? que eu falei sobre sobre um, sobre a inflação que foi aquele vídeo do né, o podcast do petro Schiff então galera as coisas tendem a só operar o macro tá ruim a gente tem tá vendo também aí a questão da Ucrânia que só piora tá o mundo não está muito bom para os ativos de risco nesse momento mas para mim aí me expor no Bitcoin nessas regiões aqui não tô falando fazer a win nessas regiões eu não acredito que aqui possa ser o fundo para o Bitcoin tá mas isso é uma zona que eu vou estar interessado em me expor e me expor em Bitcoin tô com ordens posicionadas aqui tá basicamente isso Uh, mas tem o caixa para o Bitcoin, caso ele vai buscar a região lá dos 12 mil dólares, tá? Tem caixa aqui, inclusive tem um nível de CPR aqui na região dos 12.800 tá bom? Isso para o mês de outubro, né? Próximo mês a gente vai mudar esses, esses, esses níveis aqui dos, dos pivôs uh, mensais do Bitcoin, tá, galera? Então, pessoal, é, basicamente aí que eu tenho para vocês em termos de, de análise técnica, não vou quebrar muita cabeça de vocês aqui nisso, tá? O DXY aqui também é importante ficar de olho, Uh, aqui a gente tem, então, ele tá. Parece que querendo voltar a testar e romper essa resistência. Está muito forte, realmente, o dólar em relação a outras moedas. Uh, então, realmente, vamos ver se o dólar consegue. Vai fazer esse pivô aqui, na verdade, pivô de, esse pivô de alta aqui, né? E continuar essa, essa subida. Até puxar tempos aqui, outros tempos gráficos aqui, vamos dar uma olhadinha no, no semanal. O que eu tô achando complicado aqui no, no, do, no dólar é. Uh, que tá me deixando aqui um pouco. É, bearish aqui, né, no DXY, no, no a gente tem divergências fortes aqui nos semanais, né, divergências bearish, né, enquanto aqui na SP500 a gente tem divergências bullish, tá, pessoal? Então isso é uma coisa que me deixa, assim, uh, né, me deixa mais bullish com o mercado, né. Mas uh, uhum. eu acho que o mercado também está buscando aí, né, um pouco de... Buscando o fundo aqui, as pessoas já estão, já, já... Corrigimos bastante esse 20% a, a, na né, SP500, então... As, abaixo disso aqui a gente vai ter um crash mesmo forte e eu acredito que é o cenário mais possível para SP500 e Bitcoin, na minha opinião, pode buscar aí, tá? Mas estou comprando, me expondo, pessoal, porque acredito que a gente pode ter ainda um forte uh, bear market rally, tá? Uh, uma subida forte para o Bitcoin em algum momento e eu vou estar tá uh, exposto ao Bitcoin preparado para vender aí em, em regiões de Fibonacci, que eu vou comentar para vocês mais diante aí nos vídeos, tá? Então... Deixa que like para apoiar, se inscreve, ativa as notificações para você não perder que eu vou estar aqui sempre informando vocês da minha estratégia aqui de, de trading, tá pessoal? Então só para antes de falar aqui sobre esse, esse cenário aqui, explicar como, como esse trader aqui funciona, não se esqueça aí também pessoal, vou deixar para vocês aqui abaixo do vídeo, tá? aqui o link para você ganhar aqui, uh, o, né, criar sua conta na PrimeSBT, tá? vou deixar o link aqui abaixo, cria sua conta, muito simples, uh, conheça a corretora, tá? a corretora está apoiando aqui meu canal para fazer cada vez mais conteúdos, e você pode ganhar até 7 mil até dólares né, de bônus de margem adicional para você operar na corretora, tá? lembrando que você pode operar inclusive SP500, índices, né, uh, commodities, Forex, tudo usando essa margem em Bitcoin, beleza? Então, links é aqui abaixo, na descrição e comentário fixado. Qualquer dúvida, manda mensagem no, no, então, no Telegram que eu ajudo vocês aí. Então, galera, o que está que acontecendo aqui? Porque as pessoas geralmente aqui operam como esse ser aqui, como esse macaquinho aqui, né? É, isso é uma coisa que eu, que eu tentei pensar aqui como explicar para vocês e, e é uma coisa que eu cometi muito esse erro aqui no passado, né? Uh, como é que funciona aqui, né, pessoal? O que, que acontece? Né? Uh, esse macaco aqui, vamos dizer que ele é um, né, um. Vou chamar de babuíno, tá? Uma palavra que eu gosto um pouquinho mais. Uh, ele é assim, ó, galera. Ele vê. Aqui o babuíno, ele vê esse preço subindo aqui, ó. Né? Ele acaba brilhando os olhinhos, né? Ele brilha os olhinhos quando vê o preço subindo. Ele tem uma, o que que acontece com ele? Ele tem uma ativação neural, né? Ativa alguma coisa, ele tem que tomar uma ação. Opa, tá subindo. Coisa boa aí, tem coisa boa. Né? É como eu vejo as pessoas do Telegram falando. As pessoas do Telegram estão ali, pô, tá subindo aqui, tá subindo. O cara já quer pular e pular dentro. Né? Então, quando o cara macaquinho aqui, o nosso balbuíno, vê esse preço subindo, que ele tem uma ativação neural, ele quer pular dentro. Ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele vê o preço subindo, ó. Pum, ativação neural. Né? E daí, pessoal, o que, que acontece, né? O que, que acontece aqui? Ó? Basicamente é isso. Ele vê o preço subindo aqui, ó. Olhou, olhou o preço subindo e vai tomar ação. Bota a ordem de compra. Ordem de compra. E vê o preço subindo ali. Só que o que acontece com esse cara aqui, cara? Ele compra no pior lugar possível, né? É o cara aqui da BitMEX, ó, que faz exatamente isso. Ele vai aqui, ó, e faz exatamente essa compra aqui da BitMEX. Ele compra nesse, nessa região dos 21 mil dólares aí, tá? Vê o preço subindo, nessa aguenta e vai comprar no pior lugar possível, tá? Então, ele vê o preço subindo, bota a ordem de compra. O que acontece com o nosso babuíno aqui, ó? O que acontece com o nosso babuíno? Fica desesperado que o preço começa a cair, ó. Fica desesperado, ó. Tá aqui, desesperado. O que eu fiz? Meu Deus do céu. Daí começa o desespero, ó, pessoal. É. é totalmente liquidado e o babuíno aqui, BitMEX aqui, liquida ele, ó. Vai trabalhar aonde, pessoal? Onde ele vai trabalhar aqui, esse babuino Vai pular pro McDonald's, né? Então, caras, não seja esse babuíno. tome muito cuidado aqui, tá? Eu acho que realmente, inclusive em cripto, a gente vê bastante memes aí de, dos, dos apes aí, dos, dos macacos. Porque, infelizmente, o mercado é assim, tá? Quer, quer uma prova grande que o mercado tem muito babuino aqui, ó? Olha só quanto babuíno tem esse mercado. Olha só, galera. O grupo Telegram aqui do canal e as visualizações do canal também. Quando o Bitcoin estava lá na região de 50, 60 mil dólares, a gente tinha aqui no, no grupo Telegram mais de 13 mil pessoas. Olha só quantos tem agora: 8.700. Tá. Não estou dizendo que todo mundo aqui está. Não estou não, não ofendendo ninguém. tá? Longe disso, tá pessoal. Só um exemplo aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas são ativadas para comprar no pior lugar possível. Eles veem isso aqui, ó. Eles veem exatamente isso. Né? O que, que ele vê aqui, ó? O que, que o babuíno vê, ó? ó? O pump. Tá subindo. Opa, Bitcoin tá lá. Devia em... ter comprado Bitcoin. para comprar onde? No pior lugar possível, tá? Então, galera, parabéns a todos, todos que estão ainda no grupo, que estão participando, tá? Realmente vocês são incríveis aí. Essa galera que tá aqui agora de olho e tá buscando a, a se posicionar no mercado, né? Apesar de todo o cenário extremamente bearish aí, tá? Eu acho que... É... Não é fácil, tá? A gente fica ansioso, eu sei como é que é. Quero fazer até alguns, alguns conteúdos pra, sobre isso, como lidar com a ansiedade nesses momentos aí, né? Eu sei que não é fácil. Principalmente para quem tá iniciando. Eu já tive noites de sono ruins, aí, muito ruins, né? E volta e meio tem, né? Problemas com sono também. E essa galera que tá aqui dentro, pessoal, vai poder, com certeza, na minha opinião, vai estar tá comemorando lá em 2025, tá? E os que vão chegar depois vão, vão acabar chorando em 2025. É, é assim como funciona o mercado cripto, né, galera? Infelizmente. Tá bom? Então não seja esse cara aqui, tá? Não seja esse cara aqui. É... Cuidado porque o babuíno dentro da sua cabeça vai sempre te fazer comprar no pior lugar possível, vai ver o preço subindo, você vai querer tomar uma ação e lembre-se desse babuíno aqui, não não deixe ele controlar o você aí, porque é assim que é. Como todo mundo que inicia no mercado em trading, por exemplo, acaba perdendo dinheiro e você não tem que deixar ser controlado por isso aqui, tá? Você tem que pensar um pouco de frieza, né? O preço está caindo, tá? numa uma região que, que tá interessante pegando liquidez, estopando liquidando as pessoas, eu vou estar tá interessado em me expor mais, né? Subiu? Opa, subiu demais aqui, tá liquidando tanta gente, né? Eu vou estar tá aqui, então, vendendo, né, pessoal? Basicamente isso, você lutar contra esse babuíno que você tem na sua cabeça, você vai ganhar dinheiro nesse mercado, Beleza? Então é isso, no mais, queria agradecer vocês aí, a gente se vê amanhã com certeza, deixa aquele like aí pra apoiar e se inscreve no canal, ativa as notificações, vou deixar aqui como operar na, na PrimeSBT e também na Buybit, estão dando aí bônus excelentes tá, para vocês aproveitarem e a gente se vê amanhã aí no feriado. Bom feriado a todo mundo!